Olha aí, meus amigos. Tudo isso aqui é cana. Eu vou ter que cortar algumas aqui pra mim. Essa que eu, tava, que eu peguei era fininha, mas tem umas bem, bem grossas ali, ó. A terra aqui é muito boa. Essa terra aqui é o, a, o rio traz e ela vai armazenando aqui, ó. Todinha aqui, na, aqui, ó. E o rio passa aqui, então eu tenho que limpar esse rio todinho aqui, ó. Pra cá. É o, o pé de açaí, ó. Esse aqui foi o que eu, eu plantei. Esse aqui já foi que nasceu, gente. Dos pés de açaí, dos cachos de açaí que brotou ali, ó. Aqui atrás tem um cacho. Isso aqui já deu bastante cacho. Cada uma emenda dessa aqui é um cacho. Então ele já nasceu bastante, cresce muito rápido. Você ó. Ó, vê ó, que aqui em volta do pé de açaí tem um monte, gente. Aí, ó. Então a água passa aqui e vai levando a açaí. Essa aqui foi o que eu plantei. Ali eu plantei, mas plantei muito perto, então não é bom. O certo é que aquela corra não tinha que ter nem aquela ali para não sufocar uns os outros mas é beleza e aqui a, aquela dali que eu falei tava não não não tava ali ela tava aqui assim a gente cavou e arrastou para lá ali eu plantei mais uma ali eu plantei uns pés ali para para para vizinha aqui não foi essa limpeza todinha aqui ali para esse pé de banana foi eu que plantei também tinha um pé grande eu dividia já nasceu algum, alguns pezinhos isso aqui, gente, é a cerca do passado. Aqui, uns, uns tempos atrás, essas cerca aqui, era tudo de, de, de, de madeira. Hoje já não faz. Hoje não pode mais cortar madeira para fazer cerca. Faz tudo de alvenaria. Porém, no passado aqui, tudo era cerca de madeira. Fazia assim, ó. Isso aqui era os quintal, os muros, era tudo de cerca. Isso aqui deve, deve ter 20, 30 anos de cortada aí, ó. Madeira boa. Aí, veja bem. O açaí, ele não dá cacho pequeno, não. Esse aqui não. Tem uns que sim, mas tem um. De uns ligeirinhos. Esse aqui, ó, ali é o primeiro cacho que tá começando a dar de açaí, que ali é o primeiro, O primeiro cacho ele não vinga muito, Cadê o cacho? Tá ali, eu puxei o zoom, perdi o cacho. Lá ali, ó. Ali é um cacho de açaí, mas ele não vinga nos do, primeiros. Esse aqui, ó. Olha como tá cheio ali, ó. Mas tem uns que vinga maior. Olha aqui, esse aqui, como tá novinho, ó. olha um monte de açaí que tem aí, ó. Ali tem mais um. E esse aqui não começaram a produzir ainda. Só lá, lá, lá começou, eles começa a produzir com 3, 4 metros de altura, gente. Aí daí pra cima é toda emenda de um caixa, pra cá não. Aqui pra baixo é só folha, viu? Estou aqui fazendo aqui uma limpeza, aqui no terreno da minha mãe. E olha só o que é que eu vi ali, ó. Vou mudar aqui a câmera aqui pra, pra, pra você ver aqui, olha só aqui, ó. Olha só gente o que eu tô vendo aqui, ó. Aqui no muro aqui, ó. Ó. Pertinho, pertinho, ó. Olha só, gente. Que maravilha. Ó, Não sei se. Olha só. Sei que ele veio ali da, das árvores ali, ó. Ó. Parece ser mansinho, ó. Olha que lindo, mano. Ei, ps, ps, ei, ps. Ó. Que maravilha, gente. Ele, pelo menos de um metro daqui dele, é solto, gente. Ó. ó. Ele não tem nada prendendo ele, não. Ele tá solto. Ó. Subiu ali, ó. Subiu lá na árvore, ó. Cachorro latiu, ele subiu lá em cima da árvore, ó, foi embora, lá pra cima, cadê, deixa eu ver, aqui ó, lá em cima, aí, ó. ó, lá está ele, aí ele vem ali, ó. Olha a carinha dele ali, ó. Se escondeu, tá ali atrás. Olha que legal ali, ó. Um macaquinho, ó. ó Alumbro ali, ó. Deixa eu ir pra cá, pra mim filmar ele aqui, ó. Olha, ele é mansinho, ó. Olha, ó, ó. Olha só. Vou puxar aqui o zoom. Deixa eu ver se eu tô vendo aqui, ó. Olha. Olha ali, ó. Foi embora. Mulher, ficamos por aqui. Um forte abraço, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau, minha gente.